Manter uma empresa em andamento e expansão não é uma tarefa fácil. Ficar lembrando que precisa ser feito ou saber se os colaboradores estão de fato trabalhando e não criando atalhos quando o empresário não está por perto são alguns dos principais desafios. E lembrar de todos os procedimentos e atividades necessários, principalmente para coisas repetitivas ou burocráticas, aí é ainda mais difícil. E controlar a realização de tarefas. Quando não vira um conflito entre quem cobra e quem é cobrado, acaba gerando custos invisíveis pela perda de tempo com fiscalização, ao invés de focar em inovações, estratégias e desenvolvimento de habilidades.